Oi, eu sou o Cup e algumas semanas atrás aconteceu uma coisa que foi bem diferente pra mim Eu recebi hate. Choque em si. Isso é uma coisa bem rara de acontecer. É bem difícil eu receber hate, a maioria das pessoas que comentam nos meus vídeos ou em qualquer outro lugar são bem positivas. Na verdade eu não sei se isso se classifica como hate, hate, hate, mas foi de fato uma zoação da minha imagem da minha pessoa ou do que eu representei para aquelas pessoas naquele momento. Uma página do Facebook achou que o meu vídeo sobre ser beber com 20 anos fosse conteúdo cringe o bastante. Eu não sei traduzir cringe. Enfim, ela compartilhou um screenshot desse vídeo na rede do Marquinhos do Essa é uma daquelas pá... essa é uma daquelas páginas que são youtubers porque são youtubers. Aí você, olha, é um youtuber. Olha como ele é idiota. Ah, ah, ah, ah, ah. como ele é idiota por ser youtuber. Ah, ah, ah, ah, ah, choa, choa, choa, choa, choa, choa. Ué, ué, ué, ué, ué, ué, ué, ué, ué, ué, ué, ué, ué. Mas mesmo assim, aproveitando esses acontecimentos, eu decidi transformar essa situação que não é exatamente uma situação agradável. Numa situação... Num conteúdo produtivo Sabe por quê? Porque eles não compartilharam o link do meu vídeo Eles podiam pelo menos ter compartilhado o link do meu vídeo Eu fiquei bem chateado com isso, na é verdade Porque vocês não compartilharam o link pelo menos. Se você quer que as pessoas riem, eles podiam ir no meu canal Me dando view Enfim, o que eu vou fazer aqui hoje é ver esses comentários Vamos? E cá estou Para poder reagir esses comentários, vamos ver. De novo eu fico triste porque ela não compartilhou o link do meu vídeo, porque se for pra me zoar, pelo menos, vão dar uns views pra mim, né? Pelo amor de Deus. Que na verdade, quando eu vi essa postagem, a primeira coisa que eu fiz foi dar um raha. Depois a, a página me baniu. Ela decidiu que eu devia ser banido. E todos os meus comentários nessa postagem desapareceram. Inclusive eu tinha comentado o link do meu vídeo que ficou lá por um tempo. E depois apagaram. Então, eu realmente tô bem chateado com essa página. Por que você fez isso comigo? Eu pensei que a gente tinha algo. Eu pensei que a gente tava criando um vínculo. Aí você simplesmente me joga como se não fosse nada. Cá está o meu vídeo sobre beber com 20 anos. E o primeiro comentário, o comentário mais curtido, é um E como continuar? Eu realmente não entendi a graça <risos> eu, eu juro Eu não sei por que esse é o comentário mais curtido Porque ele não é engraçado É tipo, eu não consigo entender ele É tipo, porque eu sou youtuber? É tipo, eu sou bebê porque eu sou youtuber E eu vou continuar sendo bebê porque eu sou youtuber? Vocês acharam graça? Se alguém achou graça, me explica a graça Porque eu não entendi Eu não tô sendo... É de guia aqui, não. Eu realmente não entendi. Alguém me explica. Memes, né? Porque memes nunca é demais. Eu não sei se a pessoa tá desaprovando o fato de ser bebê ou não. Eu não sei. O que é engraçado sobre ser bebê? Qual a graça de ser bebê? É uma pessoa que não beijou, hein? ela é engraçada. É porque as pessoas, elas sempre acham que todo mundo tá sempre querendo beijar, né? Aí quando uma pessoa não tem tanto interesse em beijar, ela é super engraçada. Eu não consigo entender. Me desculpa, gente. <risos> Esse amigo aqui veio Que continue assim Não queremos que lixo se reproduza Eu realmente fiquei impressionado com esse comentário Por quê? O que mais me chamou a atenção Foi o fato de que Não queremos que lixo se reproduza Continue assim Então continua a beber Mas... Quem é que se reproduz beijando? <risos> Ninguém se reproduz beijando. Eu não vou deixar de me reproduzir porque eu não beijo. Isso me parece bem idiota. Aqui, respondendo esse comentário, vem uma pessoa, olha. Youtuber é uma bosta, mas se eu ganhasse o dinheiro de um, também viraria retardada. Aparentemente, eu sou retardada por CBV. E eu ganho dinheiro. Eu queria ganhar esse dinheiro. Cadê o dinheiro? Ai, Youtube tá me deixando tão rico, meu Deus do céu. Ai. Eu coloquei filtro do Bolsonaro na foto do Face e olha o que aconteceu gente tem um monte de gente que não consegue ser engraçada Eu juro que eu achei que ia ter mais gente engraçadas aqui, né? Mas eu não coloquei filtro Bolsonaro Jamais faria uma coisa dessas, que horror Essa pessoa aqui, eu cheguei a responder Quando eu ainda não era banido da página Ele falou Pra que contar isso? Que finalidade isso vai dar a não ser zoação? Mas aquela história Eu postei esse vídeo faz tipo um ano e meio Até lá, nunca deu nenhuma repercussão negativa Nunca ninguém veio me zoar Essa é a primeira vez então, zoação realmente foi a última coisa que aconteceu com esse vídeo. O vídeo em si é só um vídeo que fala sobre como é normal você se beber. Você não precisa ter essa pressão da sociedade em beijar pessoas. É isto, mas aparentemente, ah, o único motivo de eu fazer isso é as pessoas me zoarem, né, porque ser bebê é motivo de piada. Às vezes o cara quer compartilhar esse sentimento pras pessoas que passam pela mesma situação, tipo vocês, kkkkkk. Olha, você tava certo até esse ponto ali, que de repente virou piada ser bebê. Eu realmente queria compartilhar o sentimento pras pessoas que passam pela mesma situação. Justamente pra gente não se importar com pessoas como você que faz piada de pessoas que são bebê. Você vive com essa infantilidade como? É sério Acho que Duas pessoas chegaram a comentar uma coisa parecida Que é tipo assim O cachorro com vergonha do dono nem mostra a cara Mas acontece que a minha cadela, Luke É cega, então ela não sabe nem pra onde tá olhando Como é que ela vai olhar pra câmera? Como é que ela vai saber pra onde olhar? Não vai Olha, piada caiu Nem as piadas as pessoas sabem fazer <risos> Olha que legal, a pessoa me divulgando. É disso aqui que eu gosto, olha. A pessoa veio aqui e me divulgou. É isso, é isso que eu gosto. Por isso que nós terminamos página. Por quê? Por que você fez isso comigo? Por que você me baniu? Não fiz nada pra você. eu até dei um ha É porque se for as pessoas fazerem hate, eles podem fazer hate aqui na minha página, né? Porque assim, aí eu posso filtrar os comentários babacas e eu leio view. Não, mas aí é sério, porque aí algumas pessoas que precisavam ouvir aquilo, realmente acabam escutando. Essa mulher aqui veio aqui, sem querer ser clichê. Mas cadê os pais desse menino? O cara não tem ninguém pra conversar. Eu não sei. Olha, no vídeo tá falando que eu tenho 20 anos, as pessoas estão perguntando dos meus pais. E o que você acha que os meus pais vão fazer? vai mandar eu beijar as bocas, eu não tô entendendo Você realmente não fez clichê você só não fez sentido honestamente eu cansei de dar visibilidade para comentários negativos porque o ponto do vídeo não é esse é mais puxar para o lado de que, de fato o que essa página fez é bem idiota eu não levei ofensa nisso no final disso tudo, algumas pessoas que descobriram e que gostam de mim, que quiseram me defender chegaram na página fazendo avaliações negativas e apontando a problemática de você ficar é... Rindo de pessoas que são bebê Porque é a manutenção de uma coisa que é Que é agressiva Não pra nós que somos adultos ainda Já né Mas principalmente pra crianças Porque esse, esse tipo de ofensa Hoje pra mim é extremamente idiota eu, eu desconsidero completamente Não me afeta Mas na minha infância Se eu não tivesse uma autoestima tão boa Aquelas Aquilo Realmente poderia ter me afetado, como me afetou em vários momentos. Porque quando você se sente tão diferente de todo mundo, às vezes você sente que você tá tem algum problema, que você tá errado, que você não pertence. Você fica tentando fazer coisas que você não quer fazer, mas só pra se encaixar. Isso não é legal, sabe? E todo esse negócio man mantém essa ideia disso. E algumas pessoas foram apontar isso pra página, só que apontaram de uma forma... Eu não sei dizer se foi agressiva ou se foi... Se não foi uma forma produtiva. Porque, assim, as pessoas que entram naquela página... Ninguém ali tá exatamente aberto pra diálogo. Como é que você vai tentar dialogar e tentar ensinar alguma coisa... Pra alguém que não tá aberto pra diálogo? Então, eu acho que a gente tem que ser mais produtivo nesse sentido. Não tentar ir e problematizar coisas com pessoas que não estão abertas pra diálogo. Você tá gastando o seu tempo... Porque essas pessoas não vão ouvir você sim. O que é sim produtivo É você tentar conversar com aquele coleguinha Aquela pessoa que você conhece Aquelas pessoas que realmente vão dar atenção pra sua voz E infelizmente algumas pessoas vira, fizeram isso E viraram motivo de chacota também Pegaram, printaram essas pessoas e começaram a fazer graça dela. Isso... Aí eu fico triste realmente com essa situação. Porque eu sinto como se eu tivesse alguma coisa relacionada a isso. Apesar de que... Eu não fiz nada. Eu só apareci e tá lá minha cara no Facebook. Oi, tudo bom? E eu acho que o que podemos tirar com isso tudo é o quê? Hum... Ser bivedo é não é motivo pra piada, né gente? Mas aparentemente tem gente que acha engraçado. Mas eu não acho que deveria ser. 2. A página me baniu, eu estou terminado com você. É um chip que nunca mais existirá. Eu pensei que tinha algo entre nós dois acontecendo, mas simplesmente não. É sério, eu tinha comentado lá. Aí ela me chamou pra curtir a página. Eu curti. Foi uma coisa tão... Quebrada. Triste. Mas três e mais importante. Não tente entrar em debates com pessoas que não estão abertas pra diálogo. Você vai se desgastar. Você não vai chegar a lugar nenhum e ninguém vai sair feliz com nada disso. Seja a pessoa melhor. Uma coisa que eu acho muito legal é que ao invés de você tentar ir e debater com a pessoa que está claramente sendo um troll ou hateando, você combater isso com comentários positivos. Então ao invés de você tentar ir discutir com essas pessoas, você poderia simplesmente deixar um comentário positivo. Isso eu acho que vale para qualquer situação. A internet realmente é um lugar que é difícil você encontrar pessoas abertas para diálogo. Só que eu acho que é o, é o jeito certo, você tentar dialogar com as pessoas que estão abertas para diálogo, ou você tentar fazer a pessoa abrir para o diálogo, mas não entrar em um debate com alguém que nunca vai nem considerar o que você tá falando. Eu fico muito grato pelas pessoas que foram extremamente positivas depois dessa situação. Apesar de que eu realmente estou de boas, nada aconteceu comigo. Está tudo bem, gente. Nada aconteceu. Mas se vocês quiserem me hatear, Vocês podem me hatear. aonde? Nas minhas redes sociais Eu sou apenas Cup em todas as redes sociais No Twitter, no Facebook, no Instagram E podem me seguir porque eu estou em todas elas E me ratear também só não, provavelmente não vou nem me importar com o seu comentário ou da atenção e ele vai ser excluído ou filtrado ou sei lá o que. Mas podem, podem tentar. A internet tá aí pra isso, né? Não, não tá aí pra ser hateado. <risos> Mas pelo menos dá uns views. Espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha sido de alguma forma interessante e até a próxima. Eu não tenho música final deste vídeo. isso aqui, mesmo que não faça sentido.